Você está ouvindo o audiolivro Tráfico: Doloroso Resgate Uma obra de Eurípedes Kill pelo Espírito Dulce. Capítulo 14 Grão de Luz Muito tempo depois, o grupo chegou à base. Crudenor detestava aquele lugar, aquelas criaturas, aquele cheiro. Pensando apenas em si, desconheceu que ninguém ali era feliz. Tanto quanto ele, todos desgostavam do lugar e da vida que levavam. Irônica vida, aquela que a morte lhes impunha. A mulher, olhos de fogo, aguardava-os ansiosa. O chefe da excursão prestou contas e entregou-lhe a sinistra arrecadação. Provando aquela coisa, espécie de gosma, demonstrou deliciar-se. Então era isso, pensou Clelenor. Essa substância que saiu dos jovens proporciona o mesmo prazer dos tóxicos para essa gente. Realizou dezenas de outras excursões, sempre com os mesmos objetivos e resultados. Tornou-se especialista em induzir não-viciados ao infeliz mundo das drogas. Longe de arrepender-se, pois conhecia o resultado daquele modo de proceder quando encarnado, agora, sem os rigores da lei ou a repressão da polícia, fazia isso por vingança, querendo que mais pessoas fossem infelizes. Raciocinava. Se não posso ser feliz, quanto mais pessoas infelizes puder deixar, melhor. A cada empreitada, tirava para si parte do que era coletado. Essa impressionante forma de manter o vício, após transpor a fronteira da vida física, para ele tornou-se a coisa mais natural. Fazia-o sem o menor pudor, sem a menor consideração com os jovens que conseguia, por seu turno, escravizar também. Não sou eu um escravo? Quem sabe esses bobocas logo farão a viagem das trevas como fiz e aqui eu consiga formar um bando de escravos só meus. Aos poucos, sua capacidade de raciocinar foi se recuperando, bem como sua memória. Nele, ideias de ódio insensibilizaram seu espírito para qualquer outro sentimento. Arquitetava mil maneiras de se vingar. Não contava com nenhum aliado, considerava todos como sendo seus inimigos natos. De tanto repetirem-se os fatos e os tormentos, fazendo observações, lembrou-se que logo ao chegar ao inferno, seres horripilantes atiraram-se a ele, querendo sugar o sangue das feridas causadas pelos tiros. Recordou também da estranha ave que lhe serviu de primeiro alimento desde que por ali chegara e da grande quantidade delas que eram absorvidas por todos. Depois, sempre lhe davam galhos podres para comer sem que por ali nada fosse plantado. A água que bebia, suja e salobra, provinha de uma pequena fonte que nunca secava. Melhor que tudo, porém, eram aquelas excursões nas quais, como sócio invisível dos infelizes, sobre os quais mantinha domínio mental, satisfazia o vício e, ainda por cima, revivia sensações libidinosas. Principalmente concluiu que o pensamento naquelas bandas era força criadora, muito poderosa, capaz de reabrir as feridas, mas também suficiente para estancar a sede, o frio e a própria fome, desde que alimentado por ódio e vingança. raciocinou elementarmente. Se o pensamento cria aves, troncos podres, água ruim objetos, também deve criar armas, pois, de onde esses guardas nojentos tiraram seus chicotes e os vasilhames que são usados nas viagens? Mantendo o pensamento fixo em vingança contra seus escravizadores, sem desviar-se um instante sequer desse objetivo, viu finalmente chegar a oportunidade que tanto aguardava. Certa viagem, na ida, dispondo de tempo para pensar, já que seu comportamento de estudada obediência lhe poupava maiores de sabores, passou a rememorar fatos, nem bem adentrou nessa tela mental, relembrando quando, como e onde foi morto, uma figura invadiu seu cérebro, Salésio. Salésio, traidor e covarde, que só mal lhe fizera desde que o conhecera. Era o culpado de tudo o que estava lhe acontecendo. Odiava-o. Odiava-o muito mais que aqueles mulambos que o escravizavam. Ah, se pudesse pegar Salésio! Onde estaria? Onde estaria aquele miserável? Mergulhado nesses tristes pensamentos, deu-se conta de que haviam chegado nas proximidades do destino. Só que, dessa vez, algo inesperado aconteceu. Foram enfrentados por outro bando numericamente igual ao que pertencia. Foi inevitável que se atracassem. Para espanto dos dois grupos, Cadenor tomou partido do grupo oponente, e com isso vários colegas seus também bandearam-se. O que se seguiu foi rápido. Vitória dos desconhecidos com o proverbial e jamais esperado reforço. Seus antigos escravizadores foram postos a correr, levando de roldão poucos submissos que com eles tinham vindo. O chefe do grupo vencedor olhava curioso para Clidenor, cuja liderança nem precisou ser proclamada, de tão evidente que era. A surpresa de ambos foi imensa quando se reconheceram. Com efeito, Clidenor estava frente a frente com o seu velho conhecido, um dos Tuaregs, isto é, um dos sequestradores. Onde estaria o irmão? Aguardou ser agredido violentamente. Quase arrependeu-se de ter mudado de bando. Livrara-se de um bandido para cair nas mãos de outro pior. Estava perdido. Esforçou-se o máximo para não demonstrar júbilo quando viu que o novo chefe lhe estendia a mão, quase que cumprimentando-o com cordialidade. Então, companheiro, quem é morto sempre aparece, hein? É. Vamos trabalhar juntos novamente? Sim. Há muito para fazer. A conversa fica para depois. Clidenor, transformado em auxiliar direto de um chefe que conhecia em duas vidas, mas cujo nome esquecera, passou a acompanhá-lo em excursões iguais às do bando da mulher Olhos de Fogo. Com o passar do tempo, ficou sabendo que a polícia surpreender os dois irmãos logo após o recebimento do resgate da filha de Salésio, eliminando-os. Geraldo, o que falava agora com ele, contou que o outro, Júlio, viera com ele para estas terras podres, mas que depois de algum tempo juntos ele partiu. Partiu? Para onde? Quem sabe? Como assim? Como foi? Júlio começou a chorar um belo dia, gritou durante uma semana, chamando alguém para ajudá-lo. Briguei com ele, pois pedia para que eu também fosse ajudado, pondo assim em perigo nossa sobrevivência por aqui. Fomos localizados por andarilhos imundos que nos assaltaram e torturaram, até que consegui impor minha liderança a mais da metade deles, e assim passei a chefiar o bando todo. Júlio não parava de chorar. Começou a rezar como se fosse uma beata. Aí, então... O quê? Aconteceu um negócio estranho. Estávamos indo para uma excursão quando uma corda iluminada apareceu da penumbra que nos envolvia e foi se enrolando nele. Hum... Você não acredita? Pois fique sabendo que a tal corda desmanchou, transformou-se numa grande manta que o embrulhou... E o levou pelos ares. Ah, e depois? Nunca mais o vi. Lidenor tentava pôr ordem no pensamento. Quanto mais clareavam suas ideias, mais nojo sentia dos lugares onde vivia e dos quais não via como se livrar. Muitas viagens fez junto com o bando de Geraldo. Tempos depois, já agora tendo confiança plena dele... Era o segundo em comando. Nas excursões, satisfazia suas necessidades de tóxicos e, como ali havia também o sexo irresponsável, desvairado, usufruía tais sensações, sempre de parceria com incautos agentes encarnados. De comum acordo com Geraldo, combinaram uma excursão diferente. Iriam ao sítio da mulher olhos de fogo para a vingança. Geraldo perguntou. — Que lucro poderíamos ter indo lá, além da sua vingança? — Há material bom estocado, além de outros escravos. — Onde fica? — Não sei, porém aprendi que por aqui, sem entender o mecanismo para conseguir-se uma coisa, é necessário fixar o pensamento nela. — Hum, não temos nada a perder. Vamos então. Puseram-se a caminho sem saber que direção tomar. Crienor ia à frente do bando, concentrado na vingança que faria a mulher e seus capangas, que por tanto tempo o escravizaram. O bando exultava, pois havia promessa de um tesouro que seria repartido com todos. Pintando com cores fortes na sua mente os olhos daquela mulher. Clenor, recordando todas as humilhações e maus tratos recebidos sob ordens dela, não tardou a divisar o seu sítio. Oito guardas dominavam cerca de cinquenta escravos, metade dos quais imersa no tribunal. Sua chegada foi pressentida, pois os guardas puseram-se a xingar e a vociferar, mas todos os atos de defesa foram inúteis, pois o bando de Clidenor vinha preparado e em número muito maior. Libertando os supreciados do tribunal, Clidenor grangeou-lhes obediência tácita. Uivando com espanto e prazer, vieram até ele, curvando-se. Autoritário, deu a primeira ordem. «Obedeçam e serão bem pagos». Chegando-se a Geraldo, Clidenor sentenciou. — A mulher é minha. O resto é de vocês. Combinado. Adentrando na construção que servia de gabinete da chefe, encontrou a esticada sobre folhas largas, imóvel. Quem olhasse a cena se estarreceria. Clidenor e a mulher tinham ambos brasas no lugar de olhos. A mulher não se movia, pois estava em delírio agudo, motivado por overdose daquela gosma, que enchia vários recipientes à sua volta. Clenor aconchegou-se à mulher e colou sua testa à dela, fazendo-a despertar em sobressalto. Com a força que o ódio lhe conferia... Clídenor subjugou a pobre criatura e conduziu-a, ele mesmo, até o tribunal, onde brutalmente atirou-a. Chamou dois auxiliares e determinou. — Ela só sairá daqui quando eu autorizar. Geraldo e outros apanharam todo o material que havia ali, fixando-se no aposento recém-conquistado. Diariamente, a mulher foi supliciada, da mesma forma como Clenor havia sido, nos dez dias iniciais naquele sítio, de triste lembrança. Ela, porém, exausta ante o sofrimento atroz, e porque já viesse de algum tempo pensando em mudar de vida, mudou a constante dos seus pensamentos. Inicialmente, ao ser dominada e torturada, só desejava vingar-se de Clenor. Com o passar dos dias, contudo, alguma coisa lhe dizia, dentro da alma, que vingar-se faria apenas com que tudo voltasse a ser repetir. Não, aquilo não podia continuar. Deveria haver um meio de livrar-se daquele ambiente. Nas brumas do pântano em que se encontrava, ouviu certa vez, não sabendo se era dia ou noite, nem de onde vinha a voz, Sugestões de pedir perdão a Deus e de perdoar todos por ali. Sem qualquer expectativa de felicidade, considerando que tudo o que a esperava era um futuro de mais dor e mais angústias, elevou as mãos para cima e, num gesto que nunca houvera feito, segundo sua memória, pensou. Meu Deus, meu Pai... Tenho andado em tantos erros, tenho sido tão malvada, que até penso que o senhor nem vai me ouvir. Grossas lágrimas, jamais vistas naqueles olhos rubros, atenuaram a cor rubra e eles começaram a cintilar, verdes com as tenras ervilhas. Prosseguiu em pensamento. Estou no inferno, bem sei, e por isso não há anjos por aqui. Imploro que alguém, não precisa ser anjo mesmo, me ajude a ir para outro lugar, onde a maldade seja menor e as dores mais suportáveis. Lembrando-se das vozes, Só a mãe do pior criminoso o perdoa, e assim eu peço para minha mãe me perdoar. Há muito sei que morri sem que encontrasse a morte, e como uma mãe também morreu antes de mim, quem sabe Deus a escuta? Chorando convulsivamente, chamou a atenção dos guardas que convocaram Credenor para decidir o que fazer. Sem acreditar, Clidenor viu que a mulher olhos de fogo agora era mulher olhos de esmeralda, tão verdes eram seus brilhantes olhos, voltados para cima, como se ali tivesse céu. Nesse momento, a mulher pensou. — Mamãe, pede para Deus me perdoar e fala para ele que, da minha parte, perdoou todos os que tanto mal estão me fazendo. Um relâmpago cortou aquelas paragens, iluminando o cenário permanentemente nublado. sinuosa luz, tal como uma corda lançada das alturas, saiu do nada e entrou no lago, envolvendo a mulher que, de mãos postas para o alto, chorava ainda. Quantos estavam naquele sítio, aterrorizados, tinham se jogado ao chão, com pavor do raio de luz que ainda coriscava. Cridenor viu quando a mulher desmaiou, ao ser envolvida por aquela corda, que aos poucos se transformou numa luminosa manta, que levando-a, Começou a subir, subir, até desaparecer. Também a luz cessara. Geraldo, completamente atordoado, chegou-se a Clidenor e disse — Foi desse jeito com meu irmão? Insensíveis ante o maravilhoso espetáculo celestial que tinham presenciado, Geraldo e Clirinor puseram-se a excomungar os ladrões que haviam sequestrado, respectivamente, Júlio e a mulher. Pensava Clirinor. — Preciso descobrir quem são esses ladrões e como operam. Geraldo diz que seu irmão foi levado assim... Deve haver algum segredo que, com urgência, tem que ser meu também. Com o passar dos dias, Clendor tornou-se ainda mais truculento com os subordinados, embora não fosse o chefe principal, que passou a temê-lo também. Foi inevitável que o objeto de seu pensamento fixo em vingança o reconduzisse à figura de Salésio. Pensava... — Salésio, aquele crápula que me destruiu! Ah, se eu pudesse esganá-lo! Contrafeito, notou que seus ferimentos sangravam novamente e doíam muito. A dor, longe de amansá-lo, enfurecia-o mais. Geraldo, administrando a nova área que seu bando conquistara e tendo tantos auxiliares e escravos, pensava em grandes golpes. Estava justamente pensando num novo ataque que rendesse bastante, quando Clidenor aproximou-se. — Geraldo, alguma coisa me diz que é um sujeito que pode nos render bastante. — Quem? — Salésio. — Mas onde nós vamos encontrá-lo? — Não sei, mas se o procurarmos, vamos achá-lo. Preciso encontrá-lo, pois essas feridas só vão sarar quando eu me vingar por ele ter me matado. Rangendo os dentes, falou o cobiçoso. — Ele é um sujeito muito rico. Se bobear, nós vamos ficar sócios dele, assim como nas excursões que realizamos. Olhando fixo para Geraldo, abrandou a voz. — A filha dele... Ah, gosto dela. Quero vê-la. — Hum, apaixonado? Você está louco? Só estou com saudade de vê-la. Foram para a beira do tribunal e ali ficaram por horas e horas pensando em Salésio. Cridenor tinha ideias de vingança. Geraldo, de cobiça. Decidiram que só havia um meio de encontrar Salésio. Era, porém, a caminho, só os dois dessa vez. Para onde? Não sabiam ao certo, porém seu pensamento funcionaria como bússola, como, aliás, sempre acontecia. Quando encontrassem o alvo, fariam uma avaliação e então convocariam todo o bando para um grande assalto. Empreenderam sinistra caminhada, indo em busca de Salésio. Andaram perdidos muitas distâncias. A caminho, toparam com bandos de malfeitores, mas graças à sua força e ao poder do pensamento, conseguiam repelí-los. Continuaram a andar, indo juntos em diferentes direções, até que, estenuados, pararam e começaram a refletir naquilo tudo, imaginando que estavam ficando loucos. Frustrados, tinham agora mais um motivo para odiar Salésio, que os estava fazendo de bobos. Os ferimentos de Clenor e Geraldo haviam recrudecido e doíam muito. Quando as dores tornaram-se quase insuportáveis, ambos começaram a blasfemar e a urrar quais animais presos em cruéis armadilhas. Todo o seu ódio se dirigia para um só ponto, Salésio. Sentindo-se enlouquecer de dor, divisaram estranha névoa se aproximando. Parecia que uma grossa fumaça vinha vendo em sua direção. Uma garoa começou a cair sobre eles, porém, ao invés de gotas d'água, eram respingos de lama. Ao tocar neles, tais respingos se dissolviam e exalavam o mau cheiro. A névoa os envolveu totalmente e sem que pudessem explicá-lo, perceberam que estavam em deslocamento. Sem atinar com o que estava acontecendo, o pavor visitou-os. Como defesa, só conseguiam praguejar e gritar ensurdecedoramente. A falta de um inimigo visível, facilmente Salésio era objeto de sua raiva. Clenor e Geraldo, instintivamente, deram-se as mãos, como que se um pudesse proteger o outro. Foi pequeno o tempo de deslocamento. Aquela força invisível que os transportou logo cessou, sendo ambos atirados com brutalidade numa espécie de clareira rodeada de vegetação pegajosa. Chegaram. Onde? Sabiam que chegaram porque a força que os impeliu havia cessado completamente, desaparecendo aquela névoa na qual viajaram, como se veículo fora. E Denor analisou. Penso que aquele bandido do Salésio deve estar por perto. Teve um relance de cálculo e, radiante, comentou com Geraldo. Se não estou enganado, ele também viajou. Hum? Você não percebe? Estamos nesses chãos podres, com esses matos pegajosos e fedorentos em volta de tudo. Aqui é o inferno, e como nós estamos procurando o Salésio e viemos parar aqui, é porque ele também Não concluiu a frase. Ouviram lamentos. Localizaram a direção e para lá se dirigiram. O que viram deixou os pasmos. Enrolado em grandes notas de dinheiro, já bastante poídas, Salésio se debatia como querendo livrar-se de uma serpente constritora. O dinheiro que o cobria estava se desfazendo aos poucos. A cada instante, caía um pedacinho das notas. Salésio, com fúria, pegava no pedaço desprendido, tentando colá-lo de onde tinha caído. Seus olhos demonstravam claramente que estava sob domínio da loucura. Não conseguia manter-se de pé. Fraturas múltiplas o impediam. Junto dele estavam três outros infelizes. Eram os capangas da quadrilha de tóxicos, sendo dois os que haviam matado Clerenor e o terceiro o contato que o visitava na cadeia, quando preso. Os três haviam sido eliminados por outra quadrilha de traficantes em disputa diárias para o exercício do crime. Estavam ali por sintonia vibratória com Salésio. Cridenor os reconheceu. Salésio, no seu continuado delírio, viu-o. O grito que soltou ecoou lúgubre. — Miserável! Miserável! engalfinharam se rolando pelo chão barrento, como se fossem verdadeiros répteis. Cridenor julgou que com facilidade acabaria com Salésio posto que ele estava preso ao dinheiro e com o corpo todo quebrado. Enganou-se. O antigo patrão, embora com fraturas, tinha um desconhecido poder de sucção, e, em breves momentos, Crenor estava como que colado a ele. Não conseguia mover-se. Mas Salésio também estava imobilizado. Rolando pelo chão, em estranha simbiose, com os corpos grudados, aqueles dois inimigos apresentavam um espetáculo patético. Só a voz não lhes fugira. Xingavam-se com os piores palavrões. Vociferavam, urravam, uivavam, gritavam ameaças mil. Apesar do enorme esforço que faziam para se libertar daquela invisível camisa de força, não logravam a separação. Em ambos, os ferimentos estavam expostos. Geraldo e os capangas de Salésio, estupefatos com o tenebroso quadro que viam, tentaram, em vão, separar os dois inimigos. Tudo aquilo era inacreditável. Aqueles dois inimigos tanto queriam se encontrar, para vingança de parte a parte, e agora que estavam tão próximos, nada podiam fazer. Formavam um aterrador conjunto, como se fossem duas múmias inseparáveis. Uivos tenebrosos anunciaram que um bando de animais ferozes se aproximava. O companheiro de Clirenor e os infelizes comparsas de Salésio fugiram dali, também eles raiando a loucura. Animais, rilhando os dentes, quais hienas, cercaram Clirenor e Salésio. A qualquer instante, atacariam. Sem que pudessem afugentar os animais, prestes a saltar sobre eles, o esforço mental a que seus espíritos foram submetidos causou-lhes um curto circuito cerebral. Ódio, vingança, medo e pavor misturados produziram naqueles dois sofridos espíritos um terrível choque que tirou-lhes a razão e a consciência. Desfaleceram. Estavam loucos pelos padrões terrenos. Segundo os padrões espirituais, a providência divina suspendeu-lhes o discernimento e o livre-arbítrio temporariamente a benefício deles próprios. A partir de agora, seriam controlados por mecanismos compulsórios da evolução prescritos na Lei de Progresso.